Bem-vindo, bem-vinda ao dia 6 do nosso Desafio de 21 Dias de Meditação do Centro Chopra. O tema de hoje é a promessa do potencial ilimitado. Você foi criado com tudo o que necessita para criar uma vida de felicidade, alegria, satisfação. Quando nos comparamos com os outros e comparamos nossas circunstâncias com as deles, é difícil prestar atenção de que já temos tudo de que necessitamos. Na nossa meditação de hoje com Deepak Chopra entenderemos que a verdadeira abundância não somente é possível, mas também é o nosso direito nato. Obrigado por nos acompanhar e assumir esse desafio como uma oportunidade de imersão no seu bem-estar. Relaxe todos os sentidos. Chegou a hora de meditar com Deepak Chopra. We are born with everything we need for a life of fulfillment and success. Nós nascemos com tudo que precisamos para viver uma vida de plenitude e êxito. We measure our love, joy, health, vitality and other positive qualities by comparing ourselves to someone or something else. Mas frequentemente nós medimos o nosso amor, alegria, vitalidade, saúde e outras qualidades positivas comparando com alguém ou com algo que pertence aos outros. Like, I have a but not as as my Talvez pensamentos como eu tenho uma relação afetiva, mas não como a do meu amigo. Or I live in a nice house But not as big as my brother's. Eu moro numa casa grande, mas não tão grande quanto a do meu irmão. Or, I have a good job, but I don't make as much money as my colleague. Eu tenho um bom emprego, mas não ganho tanto dinheiro quanto o meu colega. Such comparisons stem from object refer, looking outside oneself for validation. Essas comparações provêm de uma referência ao objeto olhando para fora de si mesmo, buscando ali uma validação. Modern abundant life is not about external comparisons. Mas uma vida abundante não tem a ver com comparações externas. Instead, a life of fulfillment comes from within, through the knowledge that you were created with everything you need to be happy and successful and can access those seeds of abundance at any time. Em vez disso, uma vida de plenitude vem do nosso interior, do conhecimento que cada um foi criado, com tudo aquilo de que necessita para ser feliz e obter êxito e que podemos acessar as sementes da abundância em qualquer momento. All over the world, many are times. Atualmente, há muitas pessoas que estão vivendo tempos difíceis em todo o mundo. When we quando like we'll experimentamos esses contratempos, às vezes nos sentimos incapazes de alcançar o êxito. Yet, in every perceived failure or setback is the seed of success. No obstante, em cada fracasso, o contratempo percebido se encontra a semente do sucesso. In every situation, we have new opportunities to find creative solutions for our problems. Nós nossas prioridades e exploramos outras opções. Em cada situação, nós temos novas oportunidades de encontrar soluções criativas para os nossos problemas, de redefinir nossas prioridades e explorar outras opções. Nós começamos a ver our desafios mais positively once we que nós we possess the o poder de focar nossa atenção em novas possibilidades. Começamos a enxergar nossos desafios com mais positividade quando nos damos conta que temos todo o poder de centrar nossa atenção a novas possibilidades. E as possibilidades para a abundância são infinitas. Não há limites ao que podemos alcançar. Take the time to look at each situation that challenges you and find those seeds of success that will attract greater abundance into your life. Leve um tempo a examinar cada uma das situações que desafia você. Encontre nelas as sementes do sucesso para alcançar uma maior abundância na sua vida. As we prepare to go into silence, let's consider the abundant banquet of life that has been spread before us in all its splendor. Ao nos prepararmos para silenciar a mente, consideremos o banquete de abundância da vida que foi posto diante de nós com todo o seu esplendor. And spend a moment focusing on this centering thought. E leve um momento para se concentrar nesse pensamento central. Everything I desire is within me. Tudo o que desejo está dentro de mim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 gently introduce today's sanskrit mantra repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease agora suavemente introduza o mantra em sânscrito repetindo mentalmente deixando fluir com facilidade e sem esforço ram ram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 Por favor, continue a sua meditação. Eu tomarei conta do tempo e ao final me escutará tocar suavemente um sino para avisar que é hora de parar de repetir o mantra. Ram Ram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 Inspirando e expirando, lenta e profundamente. Quando você se sentir preparado, preparada, abra os olhos lentamente. Ao continuar com seu dia, leve consigo esta sensação de quietude e lembre-se do pensamento central de hoje. Tudo o que desejo está dentro de mim. Tudo o que desejo está dentro de mim. Tudo o que desejo está dentro de mim. Namastê. Thank mm -hmm. you.